Gente, agora nós vamos subir naquele morro lá O carro só sobe de primeira, viu? Aí vamos lá, né? Eu tô aqui Caruaru, né? Os rapazes falaram que tem um, um morro aqui Que a gente sobe vê toda a cidade Olha só, gente Tem muitas pedras lá, ó Lá em cima aí, ó Isso aqui tudo é rocha, né? Tô cortado com pedra aí, ó pinturando nessas ruas, acho que é um muro de pedra, né? É um muro de pedra só só daqui de primeira gente aí olha só gente aqui a gente vê toda a cidade já vamos ver para chegar lá em cima aí ó. olha só meus amigos olha que maravilha que benção de Deus aí ó olha só virar aqui a câmera veja bem ó olha. olha a imensidão aí ó isso aqui quando tá na época da seca aqui é é, é tudo seco esses matos. porém agora tá, tá na época da chuva fraquinha mas tá chovendo aí ó ventando muito olha só ali ó olha. olha que bacana aí ó gente aqui, vendo demais, hein? Pra cá, ali, ó. Olha, a gente já passou por lá hoje, ó. Ali, na, na, naquele local ali, na, é mais ou menos por ali, é a feira, né? Que nós, nós, nós, nós passamos. É lá? Ah, lá está a feira ali, ó. Só que nós, pass, nós passamos ali, não é? Nós passamos ali hoje, ali, ó. Isso, nós passamos na catedral, eu fiz, eu fiz um vídeo, eu comecei o vídeo ali naquela catedral, e nós fomos andando, toda aquela parte lá, e a gente foi lá na... Naquelas casinhas miudinhas ali, ó. Ali é as feiras, ó. Lá na frente. Deixa eu puxar aqui o um zoom pra vocês verem. Tudo aquilo ali é as feiras, ali, ó. A feira de artesanato, caruaru. Lá na frente do é estacionamento ali, ó. Tudo isso aí, ó. Olha que lindo aí, ó. gente, é o centro, viu? O centro de Caruru é, é pra cá, o centro aqui, ó onde, onde tem a, as partes predial aí, ó Olha só, gente tá ventando muito, não sei se você tá vendo minha voz direito eu vou puxar o zoom e vocês vão ver uma, a casa rosa de apoio de idoso ó só, vou puxar aqui o zoom aqui, ó Olha, aquela casa rosa é a casa de apoio para idoso aqui. Olha. No meio da feira ali, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas, um lugar fantástico aqui em Caruaru. Fui na feira. Muito bacana, muito legal, muita variedade de coisas lindas. Olha, entre chapéu de couro, cesto de vários roupas, olha gente muita coisa legal mesmo aqui você vem aqui gente, aproveita e vem aqui conhecer esse morro aqui ó. esse monte, é o Morro do Bom Jesus gente, fantástico você pode ver toda a cidade um lugar limpinho, preservado gente, vale a pena, estou muito contente valeu a pena essa minha viagem eu nunca pensei que eu ia ter uma emoção tão grande assim há poucos dias, porque eu viajo um pouco mas é um lugar muito lindo mesmo um lugar maravilhoso, se eu pudesse eu ficaria mais tempo por aqui é que a gente tem os nossos compromissos em São Paulo e os compromissos lá no canal José Maria Lima, gente, se inscreve no canal aí, e aqui gente, olha, é o canal do nosso amigo Jornal do Manuel. ele vai deixar um comentário e vai deixar no comentário o link do canal dele, tá começando agora, Tá lá um apoio o Manoel aqui de Pernambuco conheceu no meu canal José Maria Lima, e por aqui né Dejeito no meu coração conhecer um pouco mais do Brasil junto com o nosso amigo José Maria Lima. E você pode estar conosco a, nos ajudando a realizar esse sonho de conhecer um pouco mais desse Brasil tão maravilhoso. E muitas coisas para nós ver e entender que o nosso Brasil é lindo e maravilhoso. Eu convido você também para assistir o nosso canal Janada do Manuel e também do nosso amigo José Maria Lima. Pois então meus amigos, se você vindo aqui em Pernambuco você vai ter... Uns pastel de carne. Aqui é carne de charque. Muito boa. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Esse é bom, hein? Ei, Esse aqui é legal. Eu comi, amei. Comi uma coxinha muito boa. Gente, pessoal muito receptivo. Uma maravilha. Então eu estou muito contente mesmo. De coração. Tem alguns lugares, que alguns momentos que a, a voz vai falhar um pouco, ó. Porque tá ventando muito, aqui tá nublado pra chuva, nós estamos aqui em, em maio de 2022, gente, mas tá fantástico, olha só, maravilha. Vamos mostrar mais alguma coisa pra, pra vocês, mas vamos descer aqui, ó, aqui é tudo muradinho aqui, ó, tudo muradinho aqui, tem a escadinha, ó, aqui em cima de, uma, de umas pedras, ó, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado, porque as pedras às vezes é escorregadinho, ó. Olha que bacana aqui, tem a calçadinha aqui, ó, escadinha aqui, ó. Você desce, tem a muretinha aqui no concreto, ó. Aqui, ó, só aqui ó. Aqui as pedras, ó. Olha, olha que bacana. Construído lá para você ver a cidade em cima das pedras, aí aqui, ó. Bacana aqui, ó. Não tem perigo não, você pode andar tranquilo aí, ó. O mato tudo verde. Aqui tem o.. o, o aqui o calçamento, o calça né? A calçadinha de, de paralelepípto. Pra na época da chuva você não, não, não sujar os pés de barro. Aqui ó, temos aqui as placas, aqui ó. Aqui as placas das plantas, ó. Isso aqui é um pé de catingueira, né? Isso aqui no Ceará tem muito. Aqui ó, um pé de hiper roxo, ó. Plantar aqui é um pé de, de hiper roxo. Esse aqui ó, um pé de hiper roxo aí, ó. Maravilha, ó. A placa tá aqui. E temos mais planta aí, ó. Bacana mesmo aí, ó. Aqui temos aqui as, as lâmpadas pra, pra arear à noite cestinha de lixo, gente, não jogue lixo você vier num no, no, no lugar turístico não jogue lixo, tem né? aí cestinha de, de lixo para manter sempre limpinho ó. é muito importante, você vir aqui tá tudo limpinho, ó, bonitinho ó, Ó, não tem uma sujeirinha ó. aqui tem guarda para vigiar, posto policial tem tudo esse essa aqui é um pé de gravatar, né? gravatar, isso aqui dá pra as pessoas fazem muito artesanato com essa essas folhas, Pare, parece com babosa, mas parece, mas não é não é gravatar Olha, tem bastante aqui, ó. Olha. olha só aqui, ó. Muitas pedras, aqui mais cestinha de, de, de lixo. Aqui tem as placas aqui, ó. Indicando Monte Bom Jesus. Ali indicando que é o lugar de tirar foto. Que é essa, esse caminho aqui, que é pra... Olha, o pessoal tá lá tirando foto lá, olha.